Mais ou menos um terço das pessoas que recebem o auxílio do Bolsonaro são pessoas que alegam não ter família. Pessoa sozinha. Não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Então, um terço. Então, você vê como é que está o descontrole. Então, tem, tem lógico, tem gente que está recebendo duas vezes... Sabe? Tem gente que já morreu tá recebendo. Tem receber... gente que já morreu, tem funcionário público recebendo. Tem empresário que teve... recebeu. O... Na, na época da pandemia, teve 8 mil militares que pegaram o auxílio. Militar tem salário em dia, cara. E 8 mil militares pegaram o auxílio emergencial. Então tá uma bagunça. Vai ter que rever o cadastro do Bolsa Família, sabe? E realmente, isso que o Lula falou: vou dar 150 reais para cada criança até. Seis, seis anos. Então, a família que tem mais criança vai receber mais. É lógico, né? A que tem é menos, problema. recebe menos, que é o justo, Isso. né?